a todos. O professor esse tanto, a professora, se é um projeto final respeitado da domínio. E, o grupo 7, como passou a parte, escolhemos a lei de O. Esse projeto ele chaveia resistores quatro resistores e eu vario a tensão e vocês podem ver aqui variando o variar aqui a tensão só que ele varia a corrente aparece na saída serial no monitor serial dentro do software do I agora qual é o objetivo disso nós provarmos, nós variamos a tensão sobre um determinado valor ônico, quando aumenta a tensão, aumenta-se essa corrente, diminui a tensão, diminui essa corrente. Também quando eu, porque eu relé já veio vários resistores. Então, o resistor de 100 ohms, 23 ohms, 15 ohms 10 ohms. Quando é de 10 ohms, então é uma corrente maior, quando eu tenho um resistor de 100 ohms, é 10 vezes mais o valor de 10 ohms, ele tem uma corrente 10 vezes menor. Então, 10 vezes menor aqui, 10 vezes maior aqui, 15 11, 3 ohms eu vou ter também uma corrente. Então, 3 ohms eu vou ter menor que 10 ohms. Esse projeto ele prova a lei de ohms. Então, não é algo assim tão complexo, resultado, mas é algo que está presente em outros circuitos. bom temos essa noção que é aplicado na engenharia, na construção civil, inclusive quando você vai conectar um terra um problema específico. Então essa noção de tensão de. Corrente valoroso, um muito importante nas três. Existem outras grandezas, a gente já pode conhecer, por exemplo, quando eu aplico uma corrente é, muito, com muita tensão sobre o que eu estou, por exemplo, em três, ou eu vou ter uma corrente muito alta, como eu verifiquei aqui no projeto. A corrente, ela pode ser alta sensorina 219 e é um projeto que é interessante que é na é verdade é uma inicialização científica é, tá? qualquer aluno que vai prosseguir uma área de engenharia de pesquisa tecnológica espero ter contribuído também eu aprendi muito nesse projeto de um grupo, Eu agradeço a Juventus, a Maria, a ao Paulo Moldeir, agradeço ao Professor Letícia, professora Ligia, ao Fábio também, muito colaboraram com suas dicas, com seus vídeos, para a elaboração desse projeto. Também então, fez um projeto da ponte de história também é muito semelhante. A única diferença é que lá, na parte de vão mudando o valor de mim, é, eu posso equilibrar essa ponte, colocando um negro de que eu posso pedir avaliação. Mas esse projeto também não, não difere muito e quando eu chavei no relê a resistência é diferente, com que me variam as tensões, também eu resultados diferentes. Provavelmente, Agradeço.